O ontem serve de experiência, o amanhã serve de esperança e o hoje é o melhor presente de Deus para nossas vidas. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, ser feliz é reconhecer que a vida vale a pena ser vivida, apesar de todas as dificuldades.